Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vou fazer uma pergunta muito difícil. Não sei se você vai conseguir responder, mas vamos lá. O que você quer para a sua vida? Qual é o teu objetivo de vida? Eu estou falando de uma coisa macro. Não estou falando assim, ah, quero na semana que vem no cinema, quero comprar um terno novo, quero comprar uma, uma, uma fritadeira, quero comprar uma máquina lá. Não, estou perguntando o que você quer para a sua vida. Como é que você quer ser? Que você quer mudar em você? As pessoas muitas vezes sabem assim, dizer, ah, eu quero comprar uma casa, quero comprar um carrão, quero me tornar rico, quero ter 100 milhões de reais. Então é, são desejos efêmeros. Mas aonde vai, como é que a gente vai chegar naquilo que eu quero? Você vai ter que criar em você forças para que você possa ter aquilo. Está sendo redundante, mas é isso mesmo. Então, vejam só. Muitos alunos vêm aqui, muitos alunos meus vêm, eu preciso é, ler, preciso aprender a ler mais. Vou dizer assim, eu preciso emagrecer, eu preciso ir lá na academia, eu preciso parar de fumar. Só que não mudam. Eles ficam, não precisam. Tem gente que compra três meses da academia, agora eu vou fazer academia, compra três meses e não vai, porque ele precisa. Então, enquanto ficar no nível do precisa, não vai acontecer nada. Nada. Vai ficar preciso parar de fumar, preciso estudar, preciso trocar de casa, preciso, preciso, preciso e não acontece nada. O segundo estágio é quando a pessoa diz assim, eu quero. Eu quero parar de fumar. Eu quero fazer academia. Eu quero ser mais amoroso. Já está um passo avançado, porque ele já quer, né? O preciso é pela própria natureza. O quero já é uma vontade sua. Agora veio o terceiro passo, que é a grande dificuldade, que as pessoas não fazem. É, você paga o preço para ir lá na academia e perder peso, e fazer musculação? Você paga o preço para parar de fumar? Você paga o preço para prosperar? Você paga o preço para estar com uma outra pessoa, amando-a? É aqui que a porta entorta o rabo. As pessoas não pagam este preço. Inclusive nós, às vezes, né? Eu, que já tinha todo esse conhecimento, tem momentos que eu também não pago o preço. Ontem eu fui visitar um cliente que vai fazer o curso comigo. E ele levanta às quatro horas da manhã. Ele tá uma pessoa com muito, muito dinheiro. Ele levanta às quatro horas da manhã, sempre. E vai dormir 9 horas da noite. Dorme, já tá dormindo e acorda às quatro horas tá? Eu sou o contrário. Eu dormi meia-noite e meia, uma hora, duas horas e levanto, levanto cedo também. Levanto às seis e meia. Então, né, daí ele falou assim, ah, eu vou fazer um café lá na empresa Aí seis e meia tá pronto, vem tomar café comigo e diz, ah, tá bom. É, não fui. Mas eu acordei e fiquei, puta, não vou, não vou, não vou, não vou, digo, não, não vou, não Porque depois eu tenho que ir lá conversar para inscrever outras pessoas da, da empresa dele. Bom, toda essa minha fala aqui está sendo muito mole, mas a ideia é a seguinte. Outra, eu anunciei na, na, no Facebook, colocamos lá três anúncios. Um para empresários, um para quem está com problema de relacionamento. E outra, para quem é atrapalhado, né? Cara, que esquece achar aqui que tem dor de cabeça. Que é bom, é isso aí. Dessas três postagens que nós fizemos, foi uma experiência. Deve ter vindo umas 10, 11 é, mensagens. As mensagens vão para o WhatsApp, e quando chega no WhatsApp, eu vejo aquilo e entro em contato com a pessoa. Algumas pessoas eu entrei em contato, não responderam, não falaram nada. Outras começaram uma conversa. Mas só ficou naquilo ali e morreu também. Teve outras que eu parei e consegui conversar. Uma delas eu agendei atendê-la hoje à tarde, né, com um processo terapêutico é fala. Uma outra pessoa começou a contar a história dela. Né, daí é uma questão de emocional que ela foi casada, daí daqui a pouco se separaram e que ela continua amando a pessoa e que daí de vez em quando ele aparecia. E dentro naquela história de romance, né? Daí eu perguntei para ela, e aí você quer mudar? Ah, eu quero, desde que não custe dinheiro. <risos> ah meu Deus do céu, não existe isso. Talvez você não tenha dinheiro, tá? Né? Talvez não vá conseguir comprar o carro, sei lá o que, mas vá lá e tente financiar, batalhe para que isso aconteça. Sempre se encontra um jeito. Então, ela simplesmente, né? Eu disse assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um link de um questionário, você vai preencher esse questionário, vou te falar algumas coisas sobre ele e vai morrer por aí, né? Porque eu vivo disso, né? Essa é a minha fonte de renda, mas também fico ficou com dó da pessoa. Então, na segunda-feira, não, fim de feriado, na terça-feira a gente vai conversar. Mas eu já sei o que vai acontecer. É uma pessoa que não está com um propósito verdadeiro, é simplesmente um desejo. A mesma coisa pode ser que você esteja aí, ah, eu quero ganhar dinheiro, quero ficar rico. Pode ser que seja só um desejo. Ah, eu tenho que mudar de emprego. Mesma coisa. Porque quando você encontrar aquilo que te dá de verdade tesão, que é aquilo que de verdade te movimenta, você vai fazer. Então, no começo, né, eu estou falando por mim agora. Certo? Eu sempre quis prosperar financeiramente, e eu tive muita dificuldade, não conseguia. Hoje estou evoluindo, tá? Hoje estou começando a prosperar. Mas o interessante é que quando você coloca um objetivo de vida lá na frente, mas que seja um objetivo verdadeiro, a coisa começa a acontecer. Então, durante muitos anos eu fiz cursos norte-americanos de motivação, então eu estabeleci um motivo lá, quero comprar, quero ter uma poupança de 100 mil reais. Mas não era verdadeiro, então eu ficava aquilo lá, eu tentava, mas não ia, ele já sabia que era muito, né, e não ia, entende? Então, para que você possa atingir esses seus objetivos, que você possa evoluir de verdade, você tem que saber é, o que que tem que mudar é em você. Aquela pessoa que falou assim, ah, eu quero mudar, eu quero reconquistar ele, mas, né, desde que não seja dinheiro. Ela tem que pensar de diferente e dizer assim, eu quero conquistar é o que eu tenho que mudar? O que que eu tenho de fazer de diferente para conquistar aquela pessoa? O que é que eu tenho que fazer de diferente para aquela pessoa se encante comigo? O que é que eu tenho que fazer de diferente? O que que eu tenho que mudar em mim para ter aquela poupança de 100 mil reais? O que eu tenho que mudar em mim para que eu atinja meu objetivo? Quando você aprende a mudar, você vai mudar e vai atingir seu objetivo. agora esse motivo também tem, tem, faz parte muito importante nesse processo. Ele tem que ser algo que te dê tesão, que te dê vontade. Né? Eu sempre cuidei dos meus dentes. Agora você vai olhar para... <risos> eu sempre cuidei dos meus dentes. Porque eu sempre... Eu, né, eu não consigo ver pessoas lá com uma determinada idade com, faltando dentes. Às vezes eu tive uma doença, teve um problema, coisas assim, não importa. Mas às vezes é relaxo. Então, eu sempre cuidei, eu não gostava de dentista, eu penso que quase ninguém gosta de dentista, mas eu ia, porque eu queria o resultado de os dentes bonitos e saudáveis. Então, tudo aquilo que te dá tesão de verdade, você vai atingir o objetivo. Olha quantos esportistas que fazem cada coisa, vão jogar bola, não sei aonde, fazem não sei o que lá, e às vezes com de dificuldade, tudo isso é caro. Então, quando você sabe o que você realmente quer, Vai acontecer. E vai te dar forças para você enfrentar as coisas ruins. Tudo aquilo que a gente quer, tem lá um ponto que atrapalha, que incomoda. E é aquilo que não deixa eu prosperar. Pessoal, <coughs> é, pague o preço. Pague o preço para aquilo que você quer. Né? Muitas vezes é apagar o medo, o orgulho, a raiva. Ele é... O que você tem que fazer para chegar naquele ponto que você quer chegar? Vá lá e treine. Treine, treine, treine, treine. Talvez não vá treinar tão diretamente quanto estiver lá para ir. Lá. É? Comece a treinar das coisas básicas. Quando você treinou isso, parte para uma outra fase, para uma outra coisa que você tem que mudar para atingir o objetivo. Esteja sempre atento ao teu objetivo principal, que seja bem definido. Ele vai te dar forças para fazer tudo o que tiver que fazer. Essa pessoa levanta quatro horas, né, que tá falando aí. levanta 4 horas da manhã todos os dias, vai dormir às notas. Ele é uma pessoa de posses, uma pessoa que está rica. Nossos padrões aqui, né? Mas ele paga o preço. Ele levanta quatro horas da manhã. Ele assiste televisão lá, que ele falou, e ele fica lá na meditação. É isso aí. Então, quer, quer evoluir? Pague o preço. Não tem outro jeito. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas. Se cadastra aí no, no link, né? Beleza pura? E siga-nos nas redes sociais. Tem muita informação legal. Pessoal, um beijo no seu coração, de verdade. Torço para que vocês cresçam, que vocês evoluam, de verdade. Um grande abraço, um beijo e até a próxima oportunidade. Tchau! Fui!